Manuel Peter Neuer nasceu em 27 de março de 1986 na Alemanha Ocidental, teve o seu primeiro contato com a bola aos dois anos. Neuer cresceu vendo seu ídolo o ex goleiro do Schalke, James Lehmann, na rua de casa junto com seu irmão ficava jogando bola todos os dias Em qualquer partida deixava os estudos de lado. Quanto mais o tempo passava. O seu interesse no futebol só aumentava. Nossos pais o matricularam na escola de futebol a desde A escolha onde já teve nomes como Osil e Draskele. Noyer evolui muito como goleiro. Com cinco anos, em 1991, já fui chamado pelo Chaco 04. Lá ele conhecia seu ídolo, de no Tchauk, que, que o goleiro estava muito acima das expectativas. O treinador logo começou a observar o goleiro que aprimorou suas habilidades. E na escola, era apelação de jogar com e jogava liga profissional. Primeira temporada, 1999 2000, aos 13 anos, começou a jogar no Sub-15. Dois anos depois, 2001-2002, então fui para o sub-17, na temporada seguinte estava no sub-19, foi então promovido ao time B do Schalke, ficou lá durante dois anos, em 2005 assinou o primeiro contrato profissional, com um 20 anos, em 2006 já assumiu o posto de goleiro titular, deixando experiente Frank Hust no banco de reservas. Em 2007 foi eleito o melhor goleiro da Bundesliga, mas um brasileiro que ensinou goleiro a jogar com os pés. Com uma fratura no pé e exigindo muitas dores, aceitou a ajuda do brasileiro Eliott Paes. No Schalke existia essa filosofia dos goleiros trabalharem com os pés, nos um dos três goleiros que treinavam. Porém, o Neuer era o pior com os pés, elegia muita dificuldade, era grosso na linha, não era um talento nato como Rogério Ceni. Toda a evolução nos últimos anos foi fruto de muito trabalho e dedicação dele. Em março de 2008, nas oitavas finais da Liga dos Campeões, ele defendeu dois pênaltis às cobranças de Bruno Alves e Lisandro Lopes, garantindo a classificação contra o Porto. Jotou todo destaque na mídia esportiva na Liga dos Campeões de 2010, onde fechou o gol e evitou a derrota no Schalke, maior que, que 2 a 0, foi titular da seleção alemã durante a copa de 2010, foi contratado pelo Bayern Munique em 1 de junho de 2011 por 18 milhões de euros, e disputou mais uma copa novamente como titular no Brasil em 2014, se sagrando campeão mundial, e no mesmo ano ganhou a luva de ouro como o melhor goleiro do mundo. Assumiu a abração dele, capitão da seleção alemã, em 2016, na Eurocopa, no um lugar de Schwestern, que anunciou a aposentadoria da seleção